Fala galera, Dinamonara trazendo mais um vídeo e hoje eu vou estar tá ensinando como você conectar um servidor desde Apocalipse Tem gente com bastante problema de Wait for host ou Bad versão Então hoje eu estou aqui para ensinar vocês a como entrar no servidor, beleza? Então vamos lá Então você vai usar o Tab e o Espaço O Tab seria como se fosse uma setinha para baixo O Espaço seria como se fosse o Enter Para você ou você clicar no negócio, tanto faz então, a sequência seria é play caráter change serve configure e exit certo? então você vai dar um clique dois cliques três cliques e vai apertar espaço beleza aí entrou no change serve tá vendo aí vai estar tá aqui papá, pa conecte apocalipse vai clicar aqui em cima ó, conecte apocalipse vai botar esse seguinte p que vai estar tá na descrição do vídeo beleza vai dar um ok agora neste momento o servidor está offline porque estava tendo bastante crash do servidor, tá ligado? o servidor estava caindo bastante e o ADM então resolveu consertar esse problema, então ele botou o servidor off por um tempo mas o servidor está ativo, não está desativado, para a galera que pensa aí que está desativado tal, ele está ativo joguei nele faz um pouco menos de 30 minutos, mais ou menos e esse foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, se funcionou para você, deixe seu like um favorito, se inscreva no meu canal para estar tá recebendo mais vídeos como esse. E gameplay de Daisy Então se inscreva no meu canal e valeu galera, tamo junto.